Boa noite, garelinha! Epa! Vamos fazer aqui pra cá, pra cá. Vamos pra casa! Hoje tem... Hoje tem treino. Então a gente tem que checar um pouquinho. Olha que delícia, tudo fechado. Ah, deixa eu passar aqui. Obrigado! Tá um pouquinho atrasado, então tem que... Enrolar o cabo. Porque senão não chega no horário. aqui, aqui, aqui se não fosse esse retrovisor. Oh, obrigado. Passa tem brother no trânsito. O trânsito é uma família, Isso aqui todo mundo se dá bem, todo mundo se gosta. E assim a gente vive. Ok, oh, só as monstras, só as barcas, que <risos> a exceção da IES ali, né? CBR é, só grandona <risos> e um AIS. Yes. Deixa eu passar pra cá que eu não de ficar. Esse sobe e desce de relevo. Hum. Me fechou. Deixa eu passar pra cá. Obrigado, vou Opa, pra fora, para fora! Quero voltar pra dentro. Obrigado! É, trânsito. Nossa, de dia, de dia, todo mundo se gosta. Tem brother aqui, não, não tem um problema no trânsito. vai fazer entrega de, de 300 ah na máquina não ali na não é meu brother de é buda não que buda não anda de camisa branca o paradeiro do trabalho é, é diferente eita eita eita gente não faça isso por favor eu diria que assim, ser um péssimo exemplo para vocês eu Ia ficar mal em casa, eu ia chorar eu Ia ficar ouvindo a roda Opa He Dentro, fora, dentro, fora, dentro, fora, dentro, fora, dentro do... É, pra cá Os caras estão raspando tudo aqui, velho Salvador é o seguinte, eles não estão não mais só tampando o buraco, estão agora raspando, tirando asfalto velho, colocando a nova camada. E tem lógica, né? Porque se eles ficarem só fazendo isso jogando só por cima, por cima, por cima mas chegar uma hora que nem aconteceu lá na avenida 7 e o assalto ficou alto ficou mais alto que o meio fio então quando chovia a água empossava na calçada não tinha caída Problemas! Problemas de infraestrutura! Esse está é trocando posta? Não, não, só a lâmpada. E você fica quieto a 70. Obrigado! E agora esse trecho aqui, que é engarrafamento certo. Hum, CB500. Coisa linda. E esse cara do meu lado? Será que me acompanham? Eita, retrovisor dos outros. Salvamos! Você me fode né barão! Também que ele viu né? uou, woo, woo, wohwo, wow, Nunca mais pegou a BR, né? Vamos pela BR hoje? Não, mas pera aí, eu já tenho um moitão não posso perder tempo. Obrigado. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai que, é que eu faço? Eu vou pela BR. Eu vou fazer essa graça pra vocês. Parceirinho aqui, ó. Ah, cara do de XTZ 125, uma tarde. Ih, rapaz, ih, rapaz, ih, rapaz, a oh, pai, o águia Ih, o águia pegou o menino ali Será que vou me parar hoje também? Não, o trem salvador Rapaz, hoje tá bem garrafado, viu? Será que hoje? Hoje tá bem embolado a gente aqui já misturou tinta. Porra, aqui me foge. Pi pipi. O que, rapaz? Lá de seu lado. Peugeot aqui qual o caso vai entrar, não vai entrar. Os caras vêm jogando assim em cima dos outros. Um. Observa. Eita maluco! Trovisou viadinho! Quase me fode! Ele tocou no meu pé. Mas tudo bem! Que aparelho direto agora aqui, viu? Rafada, por quê? Que será? Não sei, viu? Não faço ideia totalmente rafa. Como de praxe Também engarrafado né Só que Desde o meu tempo de faculdade que não engarrafado é E a hora que eu me formei Se eu não me engano 2009 Não, 2009 eu comecei É, mas quando eu comecei Também já estava engarrafado Não mudou muita coisa que bonito, não Caramba, brilhando os aros É sério, andar de carro em Salvador Deve ser um sofrimento, viu Eu Quando tinha a, a XR200 e a XTZ que comprar uma terceira uma terceira moto não para fazer trilha, uma porra dessa aí. na época eu tinha tempo aí pronto, meus pais aí falam não Raul, não faça isso, não faça isso você já tem duas, vai aqui mais uma, não sei o que lá tá, beleza eu aliviei na ideia foi aí que eu tive um acidente machuquei, pra, pronto e aí a ideia já reverteu, que era para eu vender as duas eu juro pra vocês que por um momento eu, eu pensei nisso Assim, mas... Pra dar tranquilidade aos meus pais e Minha mãe cuidou de mim, porra, velho Horrível, horrível, horrível Foi assim, eu dei sorte E fiquei só 18 dias de cama Porque eu dei sorte Eu ralei só o tornozelo o joelho da perna direita ralou bastante, bastante mesmo. Ralou mão, ralou futebolos. Eu dei sorte que não, não ralei nada de costa. Costa, peito, assim, não, não cheguei a embolar. Eu derrapei. Aí... Até pra tomar banho era horrível, cara. Eu não podia... Eu não podia ficar em pé sozinho, eu não tinha sustentação Eu tinha que tomar banho sentado Com um pano Que não podia também molhar o ferimento Senão inflamava Isso minha mãe que, porra, me deu toda a atenção né? Aí, eu, que eu fiz? Eu vendi a XR200 né, Que era uma moto mais antiga tava com problema na documentação terrível vender a minha, minha XR Porque eu sou apaixonado pela XR, até hoje eu sou, eu passo por ela Eu vejo, eu reduzo velocidade eu... Outro dia eu passei por ela, eu fiz a volta Parei, fiquei olhando pra ela eu, Porra, velho, que moto, velho Eu tenho uma história com aquela moto, velho Eu tenho uma história de amor mesmo foi a moto que onde um eu aprendi a andar. Então. Eita, eita, eita, eita eta, Então. Pô, você cria né no veículo onde você aprende. E sem falar que eu, eu não gostar de moto, acreditem. Eu não gostar de moto. A partir do momento que eu vi essa moto, porra, bicho. Rolou uma atualização aqui de firmware que eu fiquei apaixonado pela moto Passei a amar a moto, principalmente ela, né? Óbvio E aí vigia a XR, comprei um carro e dei a meu pai, que eu não quero carro, não faço questão o que sobe e desce com o carro. Eu comprei o carro, é mais eu digo a vocês que eu só dirigi ele uma vez, só uma vez mesmo. Eu tenho habilitação para carro e moto, mas não faço questão de carro. Não gosto de carro. Carro somente em extrema necessidade. Se eu não puder atender de moto, né? E aí, é isso. Opa, reduz bastante. Tá molhado. O tempo eu não passa aqui, não sei como é que anda isso aqui. A partir do momento que eu vendi uma moto comprei um carro. Porra, eu tô livre pra comprar agora a moto que eu quiser. Ah, entendeu a jogada? Ah, Esse raúl é malaqueza, pá. Tá ligado, pá. Você é esperto, porra. Agora eu vou comprar uma moto... Uma moto boa. Não não que assim não, não puta que pariu tô gaguejando né não que a XTZ seja uma moto ruim que não é não é mesmo a moto é excelente não, mas para cidade cidades com, com uma certa tendência a pista trail, né como é Salvador muito buraco TZ aqui se espalha. Dá pau em muita gente. Os cara vai entrar. Mas Tô pensando aí, seriamente em 600. Um estilo mais mais naked. Se não me aparecer nenhum atreio que me agrade, né? Porque eu sou apaixonado por treio. O espírito é... selvagem. Lá, pá! O meu coordenador... De TI... Chegou hoje de, de viagem, na verdade, ontem à noite, né? Mas chegou na sala hoje. E ele me mostrou uma parada legal, velho! Lá... Lá no Maranhão, de lençóis de Maranhão, é, custa R$ 3.900. São 5 dias. E é o seguinte: o cara lá te dá toda a estrutura. Ele te dá toda a estrutura: moto, equipamento de segurança. É alimentação, estadia, tudo por conta dele, e aí você vai andar de moto, lá nos Lençóis Maranhenses, olha que maravilha, detalhe, o cara que, que promove isso, que puxa, ele já participou do, do Rally Paris-Dakar, é o, como chama porra, é, é brmt.com.br, que é Brasil Motor porra velho, vou te dizer eu vou fazer uma porra dessa <risos> meu coordenador que ele super brother, véio, brother pra caralho ele falou, se você quiser eu te libero opa, opa, opa, adianta disse que eu não teria muita dificuldade lá não não sei, né, porque porra é trilha mesmo com o profissional, velho Mas assim O público É pra intermediário E diga você, vocês, eu tô afim de fazer, velho Eu acho que eu vou Vou me jogar nessa porra, velho Pedi ele uma semana de De folga Ele disse que me... vai me conceder Por quê não? parada acho que divide até em 10 vezes, véio, se você quiser, é isso aí. Porra, que estigadão, velho. A gente vai se joga nessa, e pá, uno, um, não oferece não, pô. meu coração é fraco. Então fica aí o aviso, velho, que no dia que eu for eu vou, já tô avisando eu vou tenho que ver quando Quem quiser ir comigo vamos embora vai fazer assim, porra coordenador de Raul Brother para ir vai dar cinco dias de folga a ele basicamente ele só vai me liberar antes do período de férias porque cinco dias na casa eu tenho eu sou o tipo de funcionário que assim não anota no ponto que fez hora extra e fica até tarde no trabalho só assim, eu por exemplo, meu horário no trampo é 8 mas eu não chego 8, 8 horas eu tô sendo de casa. Chego lá, assim, digamos, na hora que eu quero, mas se assim, tem <risos> nunca mais que, que 40 minutos, né? Eu atraso assim por dia, uns 30 minutos, por aí, assim. Mas também ele pode contar comigo em qualquer dia, em qualquer horário. Por exemplo, se der um, uma merda lá e precisar que eu fique até 11 horas da noite. Até 2 da manhã. Eu vou colar, cara. Eu vou colar porque eu tenho que resolver esse problema. Meu objetivo é resolver. E o que precisar fazer, eu faço. Gosto do meu trabalho. Me identifico pra caralho com a área de infraestrutura de rede, velho. porra. Infraestrutura em geral, né, que tem vezes que eu tô andando lá pelo prédio e aí eu vejo a parte elétrica com problema. Se eu puder resolver, eu resolvo. Que a gente que cuida de servidores tem que se preocupar também com a parte elétrica, né? Que é a parte muito sensível. Se der merda na parte elétrica... Isso pega pra gente, pai. Quem precisa da rede elétrica funcionando 100% é a gente. Que trabalha com servidores. Eu não quero ter que chavear quer dizer a gente não chaveia né o chaveamento é automático pro no break mas quanto menos a gente utilizar isso aí melhor É tranquilidade É galerinha, estamos chegando ao nosso destino Ih, para tudo reduzir é o caso Fica <risos> que ficar esperto Esse cara é o país e ele vai entrar Ai, ai, viu Passa minha garrafa Tenta, não, esse cara pega sentia, tá lindo bom galera, então é isso boa noite pra vocês que ficam vai nervosa <risos> oh, coçando a mão aqui, coçando a mão aqui, tô coçando, deixa eu ver não, deixa ele embora, deixa ele embora e deixa eu encerrar esse vídeo, ó. pelo amor de Deus véio. para de acontecer coisas assim. é, devagar Repara para fria aí, vacinaleira. Otário. Boa noite para vocês. Até o próximo vídeo. É a faixa aqui atrás. Viu? E vamos encerrar, né? Vou botar aqui no neutro. Até a próxima.